O projeto Um Canto em Cada Canto Existe desde 2002 É um projeto de educação musical através do canto coral Que atende crianças na rede pública municipal Aqui na cidade de Londrina é, nós atuamos neste ano em 14 escolas, mas a gente já tem assim, passado por várias, é, várias escolas da cidade né, com essa experiência, que tem sido assim muito positiva para pra, as crianças, né, pelo aprendizado que elas têm, pela vivência musical e outros conteúdos que nós passamos, trabalhamos também na, nas atividades com, com o coro. Basicamente, nós fazemos música em grupo, é, através da voz. Mas para fazer música em grupo, a gente trabalha cooperação, a gente trabalha respeito, a gente trabalha é, outros valores e, e, e ideias né, que, faz, que permeiam todo o trabalho musical e fazem o, o conteúdo ser muito mais rico para as crianças. Né? Claro que a gente não perde nunca de foco a música, que é o nosso trabalho maior. Né? Então nós queremos, é, normalmente trabalhamos repertórios variados, de canções folclóricas e de autores nacionais, canções folclóricas de outros países em outras línguas também. Né? Esse ano nós estamos com um repertório é, de canções em hebraico, é, um dialeto africano também, é, espanhol, inglês. Pela riqueza do material que a gente tem, a gente vê assim, a diversidade de oportunidades que as crianças têm também de aprender coisas do mundo, né? A gente acaba levando assim um pouco da cultura de cada lugar que a gente é, colhe também esses materiais musicais. O projeto Um Canto em Cada Canto iniciou é, a partir da da, da ideia, né? Da, da diretora e fundadora, praticamente do projeto, né? Que é a Lady Lelis. A Lucy Schmidt também, né, coordenadora pedagógica e diretora artística. Ele é, é conduzido né, pela Associação Cultural Um Canto em Cada Canto, que é quem propõe o projeto, né, com patrocínio da Secretaria de Educação do município e com a Secretaria de Cultura também do município através do PROMIC. Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br